Meu nome é Bianca, sou professora de Língua Inglesa e Língua Portuguesa e vou apresentar a obra O Dente Ainda Doía, da autora Ana Terra, com ilustrações dela. O título escolhido trabalha diversos pontos importantes elencados na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, tais como o Campo de Experiência, o Eu, o Outro e o Nós, além das habilidades de escuta, fala, pensamento e imaginação, ao levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por meio de escrita espontânea expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral escrita, escrita espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Um pouco sobre a autora. A ilustradora e escritora Ana Terra nasceu em Porto Alegre em 1985. Seu trabalho na literatura infantil teve início em 2004. Desde então, ilustrou mais de 50 livros infantis entre os de sua autoria e de outros autores. A obra O Dente Ainda Doía narra a história de um jacaré que está com dor de dente. Um jacaré com dor de dente incomoda muita gente, ou melhor, toda a bicharada da floresta. E o pobre animal não vai conseguir voltar para o seu banho de sol sem a ajuda de coelhos, sapos, ratos, tatus e outros habitantes da mata. Cada bicho apresenta sua ideia para resolver o problema, mas nada dá resultado. No final, temos uma solução inusitada para o problema. Um pouco sobre a literacia dialogada. Consiste na conversa entre adultos e crianças antes, durante e depois da leitura em voz alta. Nesse momento, adultos e crianças irão interagir com perguntas e respostas experiências pessoais sobre o assunto abordado na obra. A essência da leitura dialogada é que seja feita em voz alta para as crianças, porém não sendo somente uma leitura feita pelo adulto com a criança escutando passivamente. É um bate-papo. Então, a contribuição de todos é extremamente necessária. A leitura dialogada na primeira infância torna-se um facilitador da alfabetização, desenvolvendo habilidades como o conhecimento fonológico e fonêmico das palavras. Já a leitura dialogada praticada com crianças maiores e com adolescentes reforça a conhecimentos e habilidades adquiridos na escola, além de continuar estimulando o desenvolvimento da linguagem e o amor pela leitura. Algumas sugestões de mediação aos professores. Chame a atenção do seu aluno para as formas geométricas e as quantidades que aparecem nas ilustrações. Faça perguntas sobre os sentimentos das personagens. Isso ajudará as crianças a desenvolverem empatia, a se colocarem no lugar dos outros. Faça com que a criança se coloque no lugar das personagens da história, com perguntas como Como você agiria se fosse o cavaleiro deste conto de fadas? O que você teria feito para vencer o vilão? Peça que a criança localize na página do livro todas as coisas de um mesmo tipo. Por exemplo, onde estão todos os bichos que nadam? Onde estão todos os objetos de determinada cor? Podemos ler uma mesma história várias vezes e com diferentes objetivos. Ora focando no enredo, ora no vocabulário, ora nos sons das letras, ora nos sentimentos das personagens, entre outros. Podemos trabalhar a consciência fonológica e fonêmica das palavras, enfatizando o som das letras e das sílabas. Invente histórias com base nas ilustrações dos livros. Cultive o hábito de ler em voz alta na rotina de alfabetização. Um pouco sobre a literacia familiar. Ela exerce uma influência enorme sobre o desenvolvimento da linguagem dos seus filhos. O ambiente familiar, sobretudo durante a primeira infância, de 0 a 6 anos de idade, é decisivo para o futuro escolar das crianças. Crianças criadas em lares, onde os pais promovem a literacia familiar, se tornam leitores melhores e estudantes mais bem-sucedidos. Uma criança que tem uma rotina de leitura familiar bem estruturada já começa o processo de alfabetização com um vocabulário maior, mais facilidade de reconhecer o som das palavras e também promove avanços nas hipóteses de escrita. Além de todos os benefícios já citados, a literacia familiar consegue estreitar laços, criar momentos afetivos que serão sempre lembrados pelas crianças. Algumas ações para promovê-la são estabelecer uma rotina, horários e dias em que irão ocorrer a leitura. É possível começar a ler para o seu filho desde a gestação. Nos últimos três meses da gravidez, o bebê já é capaz de identificar a voz dos pais. Sempre que sair de casa, leve algo para ler com seus filhos. Os livros devem ser companheiros fiéis da família. Dê livros de presente às crianças e oriente seus familiares a fazerem o mesmo. Crianças pequenas gostam de repetição. Leia e releia a mesma história para elas várias vezes. A cada releitura, as crianças descobrem coisas novas. Incentive seu filho a escrever diários, relatos das viagens da família, jornais sobre os acontecimentos de caso do bairro, resumos sobre filmes, livros e histórias diversas. Algumas atividades de pré-leitura para trabalhar a obra. Explore a capa do livro. Mostre a capa do livro para as crianças. Trabalhe com as ilustrações e nomes das personagens. Pergunte se alguém da turma conhece o animal da capa, o jacaré. E se pudessem escolher um nome para ele, qual seria? Faça uma lista na lousa com os nomes sugeridos pela turma. Pergunte do que as crianças acham que o jacaré está vestido. Se pudessem mudar a roupa dele, como vestiriam? Também trabalhe com o título da obra, questionando: vocês já sentiram dor de dente? Já perderam algum dente? Atividade Eu Com. Após a análise da capa, continue com os seguintes questionamentos. Vocês acham que é possível um jacaré ter dor de dente? Olha o tamanho do dente dele, tão afiados e grandes. Após aguçar a imaginação das crianças com os questionamentos, propõe a leitura do texto somente com as ilustrações. E a partir das imagens, as crianças em grupo irão construir a história como elas imaginam que seria. Depois, conte a história e faça comparações com o que elas criaram. Verifique. Que elas acharam da história verdadeira e se preferem escolher a história criada pela turma ou a obra original. Algumas atividades de leitura. Quantificação. A obra e o Dente Ainda do Ia trabalha a cada capítulo com um número cardinal de 1 a 10. Trabalhe quantificação com os alunos, entregando pregadores ou grãos de feijão massinha e pergunte para as crianças a quantidade de animais que é representada em cada página. Peça para eles mostrarem essas quantidades usando esses materiais. Antes de iniciar, explique quais são os números e como eles estão presentes no nosso dia a dia. Ilustração da obra Entregue folhas em branco, caneta hidrográfica, lápis de cor e peça que as crianças ilustrem os animais que mais gostaram de conhecer no decorrer da obra. Peça também que as crianças desenhem diferentes animais em diferentes quantidades para reforçar a atividade de quantificação feita anteriormente, algumas atividades de pós-leitura para trabalhar com a obra. Brincando com os números. Em uma cartolina, escreva os números de 1 a 10 e peça que as crianças desenhem a quantidade de animais que aparecem no livro e que representam aquele número. Além de trabalhar a história que já foi lida anteriormente, isso também vai trabalhar o conhecimento de números e a quantificação. Gestos e movimentos. Peça que as crianças escolham um animal preferido para montar uma peça de teatro dentro da sala de aula, em que cada aluno vai representar um personagem da obra. Além de treinar a leitura, este será o momento onde todas as crianças participarão, se divertindo e treinando o som das letras ao reproduzir as falas dos personagens. Trabalho interdisciplinar. Em uma cartolina, peça que as crianças recortem de revistas alimentos saudáveis, Incentive as crianças que a alimentação saudável é importante para que não ocorram problemas de saúde como o que aconteceu com o jacaré. Incentive a escovação dos dentes e a importância da higiene bucal e da alimentação saudável. Esperamos que este guia possa ser usado de forma a auxiliar um trabalho significativo de leitura com as crianças. Mais ideias e atividades a serem desenvolvidas ao trabalhar o título podem ser encontradas no guia do professor deste material.